Ganhou do Curitiba na última rodada, adversário do Corinthians agora. E vai jogar com outra equipe de camisa verde, não é? O Juventude. E fica a expectativa pela possível estreia do Everton Cebolinha. Olha, vai chorar, Mais tarde, hein? sem novidade para o torcedor rubro-negro. Everton Cebolinha está relacionado e pronto para estrear contra o Juventude. Sem o Maracanã, o primeiro contato com o torcedor será no Mané Garrincha, em Brasília. A procura por ingressos está disputadíssima. Dorival ainda não definiu se o atacante vai começar jogando ou no banco de reservas. Hoje o técnico deve levar a campo Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Tiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol voltando de suspensão, Pedro ou Everton Cebolinha. Os desfalques são Marinho com faringite, Matheus Cunha com gastroenterite, o goleiro Diego Alves, que está fazendo trabalho de fortalecimento muscular, e o meia Diego Ribas, está fora por dores na coxa. Mas antes da viagem da equipe, o Camisa 10 concedeu uma coletiva para anunciar uma decisão importante em relação à carreira. Por respeito ao clube, aos torcedores, eu venho. Dizer dessa reta final dos três meses, Encerra minha, encerrará a minha passagem pelo Flamengo como jogador. Decido também não atuar em nenhum outro clube do futebol brasileiro. É, queria saber qual foi o jogo mais marcante pelo Flamengo. O Bacholinha, o jogo mais importante para mim foi contra o Curitiba em Brasília. Agora, dois dias atrás, 2 a 0 Faltam praticamente três meses para o fim da trajetória de Diego. Seis anos e até aqui, dez títulos conquistados, 42 gols. É, muitas vezes, até de forma injusta, você foi acusado de ser líder de grupinhos aqui dentro. É, isso sempre veio muito de fora, né? Nunca do elenco. Dá pra ver, principalmente aqui agora. E é, eu queria saber o que você tem para dizer para essas pessoas que muitas vezes te acusaram de algo que dá pra notar que não, que não é verdade, né? Eu, eu vejo o, o lado bom nelas, mas realmente tem hora que é difícil de entender né? onde querem chegar com tanta maldade. Mas eu sigo aqui construindo a minha história e construindo o que é de verdade né? com os meus amigos, um relacionamento verdadeiro que demonstra quem realmente eu sou. Bacana, boa sorte para o Diego, no final do ano vai ter um rumo diferente na carreira. É um cara que sempre foi um grande profissional dentro do Flamengo, mostrando competência dentro e fora de campo, tendo liderança, maturidade. E agora é aquela história, como o Fred anuncia antes, não é aposentadoria, só que não segue no Flamengo. Então, é um cara que fez bem ao futebol carioca, na minha opinião. E é gostoso ver assim, eu que sou de uma outra geração ver como hoje em dia os jogadores conseguem se programar para parar de, de, de jogar, né? Por causa do Fred, por causa do, do Diego Ribas, que tem uma, uma continuidade na vida aí, porque você não morre, né? você para de jogar. É, dizem que morre duas vezes, mas agora o cara pode se programar melhor, cuidar mais da família, viver ao lado da família e os trabalhos prestados aí pelo Diego Ribas é, merecem aplauso também da... De todos os lugares que ele passou, porque ele foi profissional, né? Um cara que não deixa rastro, né? Isso é bom. E aqui tem uma prévia do que seria o Flamengo na escalação para hoje. O Santos do gol, Rodinei na direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na esquerda, os volantes João Gomes e Thiago Maia, Everton Ribeiro, a Rascaeta, na frente Gabigol... Pedro ou Cebolinha? Na minha opinião, o Pedro, pelo que está jogando nos últimos jogos, só Sim. se realmente tiver desgastado e for poupado, não poderia sair do time. Mas com o Gabigol voltando, eu acredito, se pudesse dar um palpite, que o Cebolinha espera e entra só no segundo tempo. É, não tem como aí, no lugar do Pedro. O Pedro está jogando muita bola e agora ah, tá, estão se né? Só se vai poupar, que aí a gente não sabe que os técnicos, às vezes, é, escolhem mas... um jogador para ser poupado. Mas, se puder ter condições plenas, eu colocaria Pedro e Gabigol. É, mas tem que ter uma resenha muito boa, porque eu fiquei sabendo, assim, de um negócio de bastidores, que quando você tá no departamento médico ou, né, fazendo esse rodízio, você treina mais. Quem é que vai querer treinar mais? O cara quer jogar mais, né? Ficar treinando, treinando. E aí, olha, é, eu mas um certeza... time como o Flamengo, com a concorrência é, então... que tem, tem que treinar muito. E é melhor jogar, pra você botar <risos> pro pica-pau e pro pica-pau, Calma, é, é O Flamengo é uma equipe que a gente tem que olhar com mais carinho também no segundo semestre, não só pelas contratações, né? Tem o Arthur Vidal, mas porque já vem subindo de produção, tem dado uma resposta, vai incomodar, na minha opinião. Já está assustando o pessoal lá de Minas, já está assustando o pessoal aqui de São Paulo, já está é. assustando o pessoal lá do sul também. É, o Flamengo é isso aí. Meus amigos flamenguistas aí, calma, estava todo mundo chorando. O Dorival chegou com o pica-pauzinho lá, já resolveu, já colocou todo mundo pra jogar o Pedro e o Gabigol, como é deixar os caras fora? Não pode. E agora o cebolinha, hein? Cebolinha. É o que é Libertadores? O que tem Libertadores? Calma, é só em agosto. Né? Você tá apressada, é Deus do céu? É, daqui a 10 dias, 12 é, dias. Então, mas pra fazer, dias. pra fazer o adversário chorar, temos um boboê, bueno. <risos>